então, aqui carreira quatro, uma, duas, três correntinhas, vou virar aqui no espaço, mais dois pontos altos, duas correntinhas aqui nesse espaço, eu vou fazer aqui o meu leque de três pontos altos, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e três pontos altos. OK. Então aqui, duas correntinhas. Vou vir aqui nesse espaço, um, dois pontos altos aqui no seguinte. Três, aqui no seguinte, quatro, aqui no espaço, cinco, seis, sete. 8 9 10 11 12 13 e 14 pontos altos ok então aqui eu vou repetir novamente então aqui eu pulo um dois aqui no ponto alto. Começo novamente fazendo 14 pontos altos, tá? Então aqui eu vou fazer 14 pontos altos e vou terminar da mesma forma, só que eu venho mostrar para vocês aqui, tá? Então aqui, duas correntinhas aqui nesse espaço, 1 um, 2 Três pontos altos, cinco correntinhas e três pontos altos nesse mesmo lugar. Duas correntinhas aqui nesse espaço. Um ponto alto, dois pontos altos e aqui eu vou contar um. 2 aqui na terceira correntinha mais um ponto alto ok então aqui eu vou voltar essa primeira carreira tá então aqui uma duas três correntinhas vou virar o aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte dois Aqui três e quatro, contando com as três correntinhas aqui, eu fico com cinco pontos altos, tá? Então, aqui duas correntinhas. Aqui eu vou fazer o meu leque de três pontos altos: uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, e aqui novamente um dois três pontos altos duas correntinhas aqui no espaço um e dois aqui no seguinte três quatro cinco seis sete 8 9 10 11 12 13 e 14 pontos altos tá então aqui eu pulo 1 2 3 4 vem aqui no quinto ponto e vou repetir novamente Ok, então é só repetição aqui, tá bom? Então, aqui para finalizar, tá? Então, aqui eu tenho 12 pontos altos, aqui continuando 13 e 14, ok? Duas correntinhas. Agora eu vou fazer o meu leque um, dois, três pontos altos. Cinco correntinhas e mais três pontos altos nesse mesmo lugar, tá? Faço duas correntinhas aqui no espaço um, dois, aqui no ponto alto seguinte, três, no seguinte, quatro. E aqui no último, cinco pontos altos, tá? Então, aqui é o seguinte: agora eu vou repetir novamente essa segunda carreira, tá? Depois da terceira e a quarta. Aí eu volto a primeira novamente, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês aqui o começo, pelo menos, da seguinte carreira, por quê? Porque aqui é igual, tá bom? Vai ser exatamente igual, então vocês podem observar que sempre é igual aqui no começo e no final. Três correntinhas ou virar aqui no seguinte um ponto alto, uma correntinha, pulo um aqui no seguinte um ponto alto, uma correntinha aqui no espaço, dois pontos altos. Duas correntinhas aqui eu vou fazer o meu leque. Tá, um, dois, três pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, e aqui mais três pontos altos. Então, é só seguir fazendo a segunda carreira, tá? Exatamente igual aqui, ó. Então, aqui na segunda carreira eu fiz o leque. Aí vocês vão fazer duas correntinhas, dois pontos altos no espaço e começa é uma correntinha, pula um, um ponto alto. Você vai fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Aí você vai pular um, dois, três, quatro. Aqui no quinto ponto você começa a repetir exatamente o que você fizer aqui, você vai fazer aqui. Quando terminar você vai terminar da mesma forma que você começou então, a carreira 7 uma duas três correntinhas vou virar tá aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha aqui no ponto alto um ponto alto uma correntinha aqui eu vou pular esse espaço vou vir aqui no primeiro ponto alto faço um ponto alto uma correntinha aqui no espaço dois pontos altos, duas correntinhas, e aqui eu vou fazer o cantinho, ok? Então, essa carreira eu vou estar repetindo essa daqui, ó, tá bom? Dessa é fazer exatamente ó, aqui eu faço o cantinho tá Aí, eu sigo fazendo duas correntinhas, dois pontos altos no espaço, tá? Aí, aqui eu faço uma correntinha, pulo um, no seguinte, aí eu vou fazer um ponto alto separado com uma correntinha, tá? Então, vou seguir fazendo exatamente como esta carreira aqui, tá? Carreira 8, uma, duas, três correntinhas, vou virar aqui no seguinte um ponto alto então aqui eu já tenho dois pontos tá então aqui no espaço 3 no seguinte 4 no espaço 5 no seguinte 6 no espaço 7 no seguinte 8 no seguinte 9 Aqui no espaço 10 e 11, ok. Duas correntinhas, e aqui eu vou fazer o cantinho de três pontos altos: uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, e aqui mais três pontos altos, ok. Então é só repetir. ok esta quarta carreira aqui ó tá vou apontar aqui com agulha que fica melhor pra vocês verem é só repetir essa carreira aqui ó tá bom